Fala aí pessoal, fala aí GPAs10, tudo bem? Olha, todo mundo falando do Hamilton, do Verstappen, do Vettel, de tudo que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria. Mas eu acho que nós estamos negligenciando a Alpine. Hoje é dia de conhecer um pouco mais da história dessa lendária, a gente pode dizer, marca francesa. Vamos lá? Ligando o nosso motorzinho Renault. <risos> Muito bem, Alpine. Felizmente, está todo mundo chamando o Alpine de Alpine, né? Eu juro que achei no ano passado, quando a Renault anunciou que iria mudar o nome da equipe, que as pessoas passariam a chamar esse time novo, uh, ou esse time com um novo nome, de Alpine, né? Putz, felizmente isso não aconteceu. Estamos com o Alpine, uh, bem francês mesmo, e talvez nem todo mundo saiba da origem da Alpine e também da sua relação muito estreita com uma figura importante do automobilismo brasileiro. Então vamos contar um pouquinho dessa história hoje. Afinal de contas, quem ganhou a corrida foi o Esteban Ocon, da Alpine. Né? O Hamilton ficou em segundo, o Verstappen está reclamando até agora, o Vettel deve estar tá pé da vida com a desclassificação, que pode ser revertida ainda, não sei se vai acontecer, mas enfim, ainda está subjúdice. Mas vamos falar do vencedor, afinal, ninguém esperava que essa equipe pudesse ganhar uma corrida nesse ano. Né? Dificilmente isso iria acontecer, a equipe, um pilotão do meio ali do, do, do, no Campeonato Mundial, das corridas, é, fazendo um quinto lugar de vez em quando, um sexto, um sétimo. O, o Ocon tem problemas seríssimos, né? Até trocar de chassi, no grande prêmio da Inglaterra descobriram que havia um, um defeito estrutural no chassi que ele vinha utilizando até o grande prêmio anterior, a prova de Silverstone, então é, é uma história interessante que a equipe está vivendo nesse ano, mas que não lhe colocava na condição de candidata a vitórias, e aí ganhou a corrida, muito bem. Alpine, de onde vem essa marca, de onde vem esse nome e qual é a relação com o automobilismo brasileiro? A Alpine foi criada na cidade de Dieppe, na Normandia, né? no norte da França, por um cara chamado Jean Redelet. Ele tinha uma oficina, uma garagem, como eles chamam na, na França, onde ele preparava carros, carros de corrida, e sempre baseado na mecânica Renault, né? Começou a fazer bastante sucesso, começou a ganhar corrida, tudo ali regionalmente, né? Mas uh, esses resultados regionais começaram a se transformar em resultados internacionais e, finalmente, em 1973, a Renault, que já trabalhava numa parceria muito estreita com a Alpine, acabou comprando esta, esta empresa, esta fábrica, virou uma fábrica de carros esportivos, e incorporou a Alpine ao seu portfólio, né? A Alpine criada, como eu disse, pelo Jean Redelet, pelo histórico e lendário Jean Redelet. Uh, foi muito bem sucedida a, a fusão ou a aquisição, né? É, Para se ter uma ideia, em 73, a Alpine, um carro Alpine, ganhou o Mundial de Rally, é, o A110 é um histórico carro é, E já vou voltar a ele para falar de um carro brasileiro Fazer essa ponte com o Brasil E depois é, houve uma vitória também Em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans De 1978 E então Renault, é, a grande montadora E Alpine, essa marca esportiva Que ficou pertencendo a Renault foram caminhando né, ao longo dos anos, é, cada um meio que cuidando de uma área específica, diferente, às vezes se encontrando para projetos é, em conjunto, né? Até que em 1995, a Alpine, essa marca que passou a fazer alguns carros de rua, também alguns carros esportivos, em 1995 foi feito o último carro o da Alpine, né? Era o A610, se eu não estou enganado, um carro interessante, um GT bacana e tal, mas, enfim, sem mercado, a Alpine foi meio que escanteada, né? encostada, esta marca, até ser retomada pela própria Renault, dona dela, né? uh, em 2017. Enquanto isso, nesse período todo, a fábrica da Alpine em, em Dieppe acabou sendo utilizada para construção de carros esportivos, né? Para a Renault mesmo. Inclusive, um, um que é o Spider, que é um carrinho que vivia aparecendo na década de 90 em corridas na Europa. Havia até uma... Em corridas na Europa, preliminares de Fórmula 1. Havia uma categoria suporte, né? Com, com esses carros. Eu cansei de ver esses carrinhos por lá. Enfim, isso aí era é tudo feito na Alpine. Mas em 2017, a Renault, exemplo de outras fábricas, resolveu ressuscitar uma marca dela, né? Está cheio de... de, de de fábrica de grandes montadoras ou de grandes corporações, né, que vão buscar no passado algumas marcas que podem ser ressuscitadas e reinventadas, né, para que se crie uma linha diferente de carros. Aconteceu agora recentemente com a Citroën que não ressuscitou marca nenhuma, mas criou a DS que é uma marca de carros de, de carros premium, digamos assim. É, da Citroen DS, que está inclusive na Fórmula E, não é uma marca antiga que foi ressuscitada, mas é uma marca criada justamente para esses nichos é, do mercado, mas enfim, isso aí é outra história. Ah, a Alpine, então, em 2017, a Renault resolveu é, dar uma revitalizada, criar é, alguns supercarros e tal, e utilizou a Alpine começou a fazer bastante sucesso começou a vender e por isso a decisão de transferir toda a operação de Fórmula 1 para este nome para esse uh, para esta marca né que remete aos tempos uh, mais românticos do automobilismo nos anos 50 anos 60 anos 70 porque não né E aí a Alpine uh, até para dar um gás nas vendas dos seus carros Alpine foi o nome escolhido pela Renault para assumir as operações da equipe. Uma equipe que, faça-se um parênteses, né? é... começou lá atrás, a origem da Renault na Fórmula 1 dessa Renault que a gente vê na Fórmula 1 houve, houve a Renault a equipe a equipe de fábrica né vocês se lembram ah, os primeiros motores turbo René Arnoux Jean-Pierre Jabouille eh, Alain Prost era espetacular mas esta equipe hoje de Enston, onde está assediada né a, a Alpine é a antiga Tóleba onde correu Senna que depois foi comprada pela Benetton a Benetton era uma marca... É, é ainda uma marca de, de, de roupas, acessórios... Jovens, etc, de coloridos... Uh, a Benetton começou a fazer sucesso na Fórmula 1... Foi bicampeã mundial... Com o Schumacher em 94... E em 95, já com o motor Renault... E aí a Renault resolveu voltar à Fórmula 1... Né? Voltar com a equipe própria... Porque era uma, uma muito bem sucedida fornecedora de motores... Né? Para Benetton, para Williams, principalmente a Renault resolveu uh, voltar a ter uma equipe. E aí comprou a estrutura da Benetton. Comprou a estrutura da Benetton, isso foi em 2000. É, foi bicampeã com Fernando Alonso, em 2005 e 2006. Depois, vocês se lembram, ela foi durante um pequeno período, ela virou ela virou Lotus, ela foi incorporada por um fundo de investimento, Geni, não sei o quê, virou Lotus Preta, e aí voltou a ser Renault, né? Voltou a ser Renault até este ano, é, em que a marca francesa, a montadora francesa, decidiu uh, rebatizá-la como Alpine. Eu estou contando tudo isso é, para situar vocês historicamente a respeito dessa marca, ela não é uma marca que surgiu do nada, né? E para também fazer uma, uma menção aqui e uma homenagem a um piloto brasileiro uh, que tem uh, uh, o seu nome gravado, marcado na história da, da Alpine, que é Christian Heinz, o Bino, né? piloto, dos, piloto brasileiro, piloto de São Paulo, que morreu aos 28 anos de idade, nas 24 Horas de Le Mans, de 1963, guiando um Alpine, um Alpine M63, era um carro uh, feito pelo Jean Redelet, uh, para disputar 24 Horas de Le Mans, ele fez questão de convidar o, o Christian Heinz para correr, porque o Christian Heinz era um cara que já corria aqui no Brasil pela equipe Willis, que tinha uma ligação estreita com a Renault, já vou contar qual era essa, né? E, e também tinha uma carreirinha bem, uh, de alguns bons resultados na Europa, sabe? O Christian Reis era um excelente piloto, o Bino era um, ele era um ídolo do, do, da molecada que veio, da geração seguinte que veio, porque ele morreu com 28 anos de idade, e qual foi a geração seguinte que veio uh, brilhar no automobilismo brasileiro? A geração do Emerson Fittipaldi, do Wilson Fittipaldi, do José Carlos Patti, do Luiz Pereira, do Luiz Pereira Bueno, Luizinho, uh, do, do Chiquinho Lameirão. Enfim, essa molecada que nos, no começo dos anos 60 tinha 14, 15 anos de idade e tinha no Bino um grande ídolo, um grande ídolo mesmo, né? A equipe Willis foi uma das mais importantes equipes de automobilismo do Brasil. Rivalizava com a VMAG no começo dos anos 60. Aliás, durante, ao longo de, de quase todos os anos 60, essa era a grande briga, a grande disputa nacional, né? Os pilotos da Willis contra os pilotos da, da VMAG. E o Christian Heinz foi, foi da Willis, foi importante na estrutura de corridas da Willis e acabou morrendo num acidente em Le Mans. O é, um carro tinha acho que um Aston Martin tinha estourado o motor à noite, óleo na pista ele pegou óleo, houve um acidente múltiplo vários carros bateram, mas a, a batida dele foi a cerca de 220 km por hora num poste, o carro pegou fogo e, e o Bino acabou morrendo aliás, uh, o Christian Fittipaldi filho do Wilson, né conhecidíssimo nosso o Christian, que correu na Fórmula 1 correu na Fórmula Indy e tal é, tem esse nome, Christian em homenagem ao Bino né, é, que era... Uma das referências do Wilson, do, do City Paldi, é, na no automobilismo brasileiro. Então, uh, além dessa relação, né, do, do, de a gente ter um nome tão importante do automobilismo brasileiro, que morreu num carro da Alpine, quando a Alpine estava é, é, crescendo barbaramente com seus carros de corrida na Europa, é, um carro brasileiro um carro brasileiro foi inspirado, na verdade é uma réplica, né, do, do Alpine do, do A110. É, se você a gente olhar o A110 que ganhou o Rally, a gente vai identificar imediatamente o, a sua semelhança com o carrinho que eu estou falando, que é o Willis Interlagos. Né? A, a Willis é, fez uma parceria com a Renault, licenciou é, esse modelo para fabricá-lo aqui no Brasil e para correr para começar a ganhar a corrida em cima da Vemag, inclusive, porque o Willis Interlagos era um carro levinho, né? feito de fibra de vidro, e ele era uma réplica do Alpine. Só que tinha esse outro nome, Interlagos, que foi um nome, inclusive, dado a ele pelo publicitário Mauro Salles, né? muito conhecido Mauro Salles, e de enorme envolvimento com as coisas não só da indústria automobilística, como das corridas também. Ah, o nome desse nome foi sugerido ao Willys, pelo Mauro Salles, que tinha a conta da Willis, né, então a gente de vez em quando vê por aí, é muito raro, né, mas de vez em quando a gente vê um Interlagos, foram feitos em três modelos aqui, em três versões, a berlineta, que é a que ia para a pista, o conversível, né, que era um carro vendido para garotada de grana aqui no Brasil, e o cupezinho que tinha o a rabetinha, né, mas o, o, a berlineta ficou muito famosa nas pistas, e e aqui no Brasil fez um, um, um grande sucesso. São bem difíceis de encontrar esses carros, mas a gente tem esse pedacinho, digamos, da, da Alpine, da história da Alpine, aqui no Brasil, através desses carros, os Willis Interlagos. E para fechar, eu achei demais a participação uh, do Alonso nessa corrida de domingo que a gente pode dizer, sem muito erro, né, sem muito, muita chance de errar, que a participação dele foi decisiva para o Ocon ganhar a corrida. Porque as 10 voltas que o Alonso ficou segurando o Hamilton, que vinha babando de pneu novo depois que ele fez a segunda troca, passando todo mundo né, para buscar o pódio que ele acabou conseguindo, é, se não fossem aquelas 10 voltas que o Alonso segurou o Hamilton com uma pilotagem brilhante, e depois ele mesmo disse, eu sabia que cada, ele mesmo Alonso disse, eu sabia que cada volta que eu segurasse o Alonso, o, o Hamilton, era ouro para a nossa vitória, era importante para a nossa vitória, para a nossa vitória, falando muito em, em, em equipe, né? E, e de fato, depois que o Hamilton passou o Alonso, foi na conta do chá, né? Não, não teve tempo para alcançar o Vettel e o Ocon. E eu acho que se alcançasse, com umas quatro ou cinco voltas para tentar fazer outra passagem, era capaz de o Hamilton ganhar a corrida. E quando acabou a prova, no rádio, o Ocon perguntou do, do Alonso. Comemorou muito, falou assim, e o, e o Fernando? Aí o cara o engenheiro falou assim, ah, e o Fernando, chegou em terceiro? Ele perguntou, né? Aí o, o engenheiro, não, chegou em quinto. Mas olha, o que ele fez com o Hamilton, o que ele fez com o Hamilton, foi o que te possibilitou ganhar a corrida. O engenheiro já contou para ele. E aí o... o o fala, pô, o cara é uma lenda, o cara é uma lenda e ele sabe com muita gratidão aquilo que fez o Alonso. Aliás, gratidão é, demonstrada na hora que ele chega no box, né, chega no, no parque fechado e quem está lá esperando ele para dar o primeiro abraço de verdade, o Fernando Alonso, é, na, no alto dos seus dois títulos mundiais, das suas dezenas de vitórias, do seu, a, da sua fama de mal e tudo, mas foi um cara importantíssimo nesse trabalho de equipe, de uma equipe que tem um nome é, tão legal, tão ligado ao, ao, ao automobilismo, à história das corridas, né? É, e esse trabalho de equipe acabou sendo recompensado com a vitória do Esteban Ocon, tá bom? Então é isso, a história da Alpine, uma historinha da Alpine, que conseguiu colocar esse nome, que já esteve, tentou estar na Fórmula 1 nos anos 70, mas fez um carro, foi testado, os caras viram e não, é, não, é, não é a nossa praia. Né? E finalmente, depois de quase 50 anos, volta, ou pelo menos aparece na Fórmula 1 E já consegue no primeiro ano a primeira vitória A última vitória da Renault, da Renault como equipe, tinha acontecido em 2008 Gente, 13 anos atrás, no grande prêmio do Japão, com o Fernando Alonso Depois a Renault ganhou muita corrida é, como fornecedora de motores a gente sabe, a gente lembra né, do, do, do período de absoluto sucesso com a Red Bull, de 2010 a 2013, fazendo os motores da, da equipe, mas como equipe própria, a última vitória foi em 2008. E agora, nessa nova fase, uma vitória já em 2021, como Alpine, que merece todos os nossos aplausos. Legal? Boa semana para todo mundo. Da semana que vem a gente volta com mais Fórmula 1. Tem bastante coisa para falar nessas férias. Afinal de contas, o que vai ter de gente falando: Hamilton é, de um lado, Verstappen, Toto Wolff, Christian Horner, Helmut Marco, redes sociais. Ixi, assunto vai faltar. Tchau!